Olá, tudo bem? Leandro Fonseca aqui, consultor e especialista em marketing digital, mercadólogo por formação acadêmica, CRA001926. A dica de hoje eu acredito que é de extrema importância para você que vai iniciar ou que está iniciando no modelo de negócio no marketing de rede. A diferença é entre persistência e insistência, isso pode ser fundamental no sentido de que a persistência pode te levar ao sucesso e a insistência pode te levar ao fracasso. Então é muito importante que você saiba diferenciar e separar bem para não confundir e acabar sendo um insistente e persistente e acabar é, gastando energia né, com insistência, gastando tempo e não tendo um resultado muito bom. E quem sabe até te levar ao fracasso ou ao desânimo. Então seja uma pessoa persistente e com certeza você vai ter muito sucesso. O que, é que uma pessoa persistente faz? Bom, é, Thomas Edison, é, no processo de invenção da lâmpada, ele usou mais de 10 mil vezes técnicas diferentes para chegar no processo da lâmpada. Bom, o que é, que é isso? Isso é persistência. Né? Não foi insistência, não foi 10 mil vezes a mesma coisa até chegar no processo da formação da lâmpada. Não, foram 10 mil vezes diferentes. Né? Então, o que, que ele diz? Ele diz que ele descobriu 10 mil maneiras que não davam certo para chegar no processo da lâmpada. Então, ele se, já é um vencedor por conta disso. Então, seja um persistente. Por exemplo, no nosso negócio, no marketing de rede, o que, que significa ser uma pessoa persistente? você quer chegar a um determinado objetivo você apresenta um plano de negócio você apresenta uma oportunidade para uma pessoa e ela diz olha não sei vou pensar não quero e você continua e você liga no outro dia manda uma mensagem no outro dia e sem é insistência você está gastando energia tempo e mais do que isso está chateando alguém, tem tá incomodando alguém isso não vai ser legal porque o teu objetivo não é fazer com que com que aquela pessoa entre no negócio o teu objetivo é levar ao maior número de pessoas possível a possibilidade de trabalhar num negócio fantástico que é o marketing de rede. Num negócio que pode deixar essa pessoa milionária em muito pouco tempo. Basta dedicação, foco e persistência. Então, qual que é o teu objetivo? O teu objetivo vai ser ser uma pessoa persistente para alcançar esses, exatamente esse objetivo, que é levar o maior número de pessoas, o modelo de negócio, com certeza você terá muito sucesso. Seja uma pessoa persistente e não uma pessoa insistente. Saiba separar isso que eu tenho convicção, que eu tenho plena certeza que você será uma pessoa de muito sucesso. Esqueça a insistência, seja persistente no teu objetivo, tenha foco no teu objetivo, apresente o um plano de negócio para o maior número de pessoas, eu apresente a oportunidade para o maior número de pessoas, desse negócio fantástico, desse negócio maravilhoso que é o marketing de rede, que veio para ficar no Brasil, que veio para transformar a vida de muitos brasileiros. Então, seja uma pessoa persistente. Se você gostou dessa dica, dessa sacada de hoje, dá uma curtida, comenta, compartilha e se inscreva no meu canal para ajudar a manter é, toda quinta-feira eu trazer uma sacada, uma dica que eu tenho convicção que vai fazer a diferença no teu negócio. Seja uma pessoa persistente e esqueça a insistência. A persistência é uma das chaves para o caminho do sucesso. Um grande abraço no coração de todos e até a próxima quinta-feira.